É, meus amigos, passou-se aí o The Game Awards e nós não tivemos nenhum tipo de anúncio da Netherrealm acontecendo nesse evento delicioso aí. E no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra vocês aqui o meu balanço do The Game Awards, o que eu achei legal, se eu curti o evento ou não, e nós vamos comentar sobre algumas coisas relacionadas a Netherrealm Studio aí e ao seu novo jogo, que eu comecei a matutar depois que o The Game Awards terminou e eles não anunciaram esse novo projeto, então umas coisas bem interessantes poder comentar aqui com vocês e eu acho que vocês vão concordar comigo em alguns pontos. Saudações Denise, eu sou Caio Nobre vamos lá comentar sobre The Game Awards e esta decepcionante falta de um anúncio da Netherrealm nesse evento delicioso, mas que pode indicar uma parada bem legal pra nós aí, em termos de Mortal Kombat, principalmente. Já deixa seu likezinho e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Primeiro de tudo, cara, falando sobre o The Game Awards em si, o evento, ele teve mais ou menos o que? Umas 3 horas de duração, 3 horas e meia, porque ele começou às 21h30 aí, e terminou basicamente 1h30 da manhã. E é aquilo, meus amigos, no decorrer dos últimos dias aí, a gente tinha visto vários rumores acerca de um possível Mortal Kombat algumas coisas relacionadas a um possível Injustice e tal, mas é como eu vinha comentando nos outros vídeos, cara, a gente não elevar demais as nossas expectativas pra gente não acabar se frustrando <risos> como aconteceu no evento, entendeu? Porque por mais que nós tivéssemos muitos indícios aí que eles poderiam anunciar alguma coisa, até um dos gerentes sêniores da Netherrealm tava dando pistas aí quando ele respondeu aquele tweet do Rony B e tudo mais, mas no final das contas acabou não acontecendo. Antes de comentar algumas coisas relacionadas a Netherrealm aqui eu quero passar pra vocês um balanço do que eu achei do evento com relação aos anúncios que tiveram e tudo, eu vi que muita gente não gostou do evento, tá? Assim como eu vi que teve muita gente que curtiu pra caramba os anúncios que foram feitos lá. Eu gostei demais de alguns anúncios sim, principalmente de Alan Wake 2, que é um jogo que eu tava esperando aí há anos pra eles anunciarem e parece que o negócio vai ter uma pegada muito incrível, o primeiro eu gosto pra caramba. Nós tivemos Hellblade 2 aí com um trailer de gameplay impressionante, cara, o negócio tá bonito pra cacete. Tivemos Star Wars Eclipse Sendo anunciado pela Quantic Dream Que é a mesma equipe que fez Detroit Become Human Então a gente pode esperar aí Um jogo de Star Wars mais ou menos naquela Pegada ali, de escolhas e tal Que vão influenciar a nossa jornada Até o final do jogo, isso é bastante interessante Ainda mais vindo de Star Wars Cara, eu tô pensando o que, que os caras vão aprontar Com esse negócio, entendeu? Nós tivemos aí Um gameplay fodástico De Esquadrão Suicida, que eu também tava ansioso Poder ver, achei bem legal o que eles Apresentaram lá pra nós, o jogo parece bastante divertido, eu tenho certeza que no anúncio da Mulher Maravilha o novo jogo aí que eles estão fazendo da Warner da DC e tudo mais, muitos de vocês devem ter gelado a espinha quando viram aquilo ali acontecendo e a gente comentou vixe, deve ser um Injustice, mas não era simplesmente um jogo da Mulher Maravilha ali mesmo, que parece estar numa pegada bem interessante, pelo menos o gráfico ali, a aparência da Mulher Maravilha a computação gráfica né, que eles apresentaram pra gente ali me pareceu bem legal, vamos ver se isso reflete em termos de gameplay também nós tivemos Force Forspoken aparecer Sendo mais uma vez aí com um gameplay impressionante mano é né? um jogo que eu tô bastante ansioso desde que ele foi anunciado poder jogar também tivemos um trailer de história de Elden Ring que também ficou muito da hora É um dos jogos que chegam aí em fevereiro do ano que vem que fevereiro vai ser um mês que eu vou falar com vocês viu galera vai ser um mês fudido de tanto jogo para poder jogar tivemos Plague Tale Reckoning sendo mostrado aí também com gameplay que também está bastante interessante em termos de gráficos né a gente, a gente pôde ver ali alguns cenários muito bonitos mesmo e nós tivemos também aí Sonic, cara, aparecendo tanto o filme eu gostei pra caramba do primeiro, agora eles anunciaram o um trailer do segundo e tal, aparecendo Knuckles no final, que foi muito da hora. E também o novo jogo do Sonic, que apesar deles de não terem mostrado um gameplay propriamente dito assim, parece que vai ser bem interessante também. E obviamente né cara, eu não posso deixar de falar aqui que eu gostei demais de ter visto It Takes Two levar o GOT de 2021. Eu tava torcendo pra caramba pra esse jogo levar esse prêmio, ele acabou levando aí merecido demais, é uma experiência sensacional eu acho que ele mereceu esse posto. Então assim cara, no frigir dos ovos, eu gostei bastante do The Game Awards com base nos anúncios que foram apresentados aqui, entendeu? Muita coisa que eu já tava esperando que eles fossem mostrar de jogos que já foram anunciados e também algumas boas surpresas como foi o próprio Alan Wake, o Star Wars Eclipse, esse jogo da Mulher Maravilha que eu fiquei bastante ansioso poder ver um pouco mais. Apesar da decepção da Netherrealm não ter apresentado nada pra gente, foi um evento bacana de assistir e melhor ainda porque a gente estava acompanhado aqui, né? Com o Calilzinho, com o Vini lá do Bulldog Games, com o Max Viana e obviamente com vocês aí que estavam assistindo a nossa live lá ontem que foi muito da hora também. Bora trocar uma ideia aqui sobre a Netherrealm, galera. Eu separei alguns pontos aqui, até fez um roteirinho para poder comentar com vocês sobre algumas coisas que eu pensei depois que terminou o evento e não teve nenhum tipo de anúncio. Eu concluí algumas coisas aqui e eu quero saber nos comentários se vocês concordam comigo depois. Eles não anunciaram um novo jogo. Isso quer dizer o quê? Que eles devem sim estar focando em um novo projeto uma parada totalmente nova eu acredito e não um negócio que seria como diziam os rumores que a gente tava vendo por aí né reciclado do Mortal Kombat 11 onde eles trariam todos os personagens ali e tal e apenas com algumas melhorias nesse ponto cara eu fiquei contente porque eu vinha falando nos últimos vídeos aí vocês viram que eu preferia muito mais que eles focassem em um jogo totalmente novo do que eles reciclar uma parada que já existe então eu acho que eles não terem mostrado nada agora é porque eles estão ainda um processo de desenvolvimento em uma fase que eles não quiseram realmente mostrar nada agora, eles querem avançar um pouco mais nesse processo aí para depois mostrar um trailer pra gente um pouco mais refinado, eu diria agora, uma coisa que eu pensei aqui é não deve ser Injustice realmente um novo jogo, porque eu acredito que se eles já estivessem trabalhando em um novo Injustice, era bem possível dele aparecer sim no The Game Awards entendeu? Apesar de que nós tivemos as questões da pandemia que atrapalhou muita coisa atrasou o desenvolvimento, eles mesmos comentaram, a gente teve os caras voltando a trabalhar no início desse ano aí, a gente lembra disso. Os dubladores voltando também a dublar na Warner lá. A gente não sabe exatamente qual projeto que era mas a gente viu muita gente postando coisas ali a partir do meio do ano que eles estavam na Warner dublando e tal. Mas eu acredito que não deve ser Injustice porque agora a gente vai entrar no ano de 2022. Eu acredito que esse restinho de dezembro não deve ter mais nada, mano, pra gente em termos de anúncios de jogos e tudo mais porque acabaram seus grandes eventos, né? Mas em 2022 a gente já entra nos 30 anos aí do Mortal Kombat no aniversário dessa franquia Pode ser, cara, que eles estejam sim desenvolvendo alguma coisa relacionada a Mortal Kombat para poder ser apresentado nesse ano de 2022 Onde o jogo faz 30 anos de existência Faz sentido pra caramba E por que, que eu tô reforçando aqui que eu acho, a minha humilde opinião, tá? Que não deve ser um novo Injustice Porque eles anunciaram mais um jogo da DC ontem A Warner, né? Que foi o da Mulher Maravilha E assim, juntando com este Ele já tem... Três jogos aí por vir da DC, que é o Esquadrão Suicida, Gotham Knights e agora esse da Mulher Maravilha. Então, assim, matutando com meus botões aqui, eu acho que eles não irão trazer um quarto jogo da DC aí, que seria esse da Netherrealm, o Injustice, no caso. Porque eles já estão com muitas obras da DC em andamento. Posso estar errado? Com certeza, meus amigos. Porque não é nada 100%, Isso é uma coisa assim que eu tô pensando aqui da minha cabeça e tal. E eu acredito que muitos de vocês possam pensar da mesma maneira, entendeu? Então, por isso que eu acredito que eles devem estar trabalhando sim em um novo Mortal Kombat. Porque se eles não mostraram no Game Awards, então é por isso que eu acho que eles devem sim estar trabalhando em um novo Mortal Kombat. E aí, meus amigos, pensando aqui agora no pior cenário, vamos dizer assim, como eles não anunciaram nada agora. Quando que deve ser esse anúncio aí, mano? Quando é que eles vão mostrar esse projeto pra gente? Pensando nos 30 anos de aniversário do Mortal Kombat, que acontece em outubro do ano que vem, que aí a franquia realmente completa esses 30 anos, o cenário mais propício, o grande evento que eles poderiam utilizar pra poder anunciar esse jogo pra nós, seria uma E3 da vida, que acontece no meio do ano. Só que assim, tem muito tempo até a E3, entendeu? Tem meio ano inteiro ainda até chegar lá e eles apresentarem esse novo jogo pra gente. Por isso que que eu tô falando, é o pior cenário porque pode acontecer de entrar no ano de 2022 aí, como já fizeram outras vezes, aí chega ali Ed Boon, Warner, perfil da Netherrealm, seja lá quem for, e posta lá tipo, ó, oh, teremos aí um novo anúncio acontecendo nesta semana na quinta-feira, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, sei lá, fiquem ligados aqui para poder assistir um novo trailer e tal, alguma coisa desse tipo porque eles fizeram isso com o Mortal Kombat Aftermath, se eu bem me lembro, e fizeram isso com o Kombat Pack 2 também, com Rambi, Lane e deles de anunciarem que teria algum tipo de conteúdo naquela semana ali, em tal horário pra gente poder ficar ligado lá no canal e poder assistir. Então assim, por mais que nós tenhamos uma E3 da vida acontecendo só no meio do ano, eles podem fazer esse anúncio pra gente um pouco antes também. Tem um evento da Warner, que eu esqueci o nome, cara, que acontece todo o ano, e é um pouco antes da E3 aí, que também seria um cenário propício pra eles poderem anunciar. Mas isso daí só o futuro vai dizer, né, pessoal? E sendo bem sincero, apesar de eu ter ficado decepcionado com a falta de anúncio da Netherrealm nesse The Game Awards, porque eles quebraram o padrão, né, mano? A gente teve o Mortal Kombat 11 sendo anunciado nesse evento E agora nós tivemos este Game Awards Sabendo que eles estão fazendo um jogo novo E a gente não teve nenhum tipo de anúncio Eu não fiquei tão decepcionado assim Porque eu já tava preparado Igual eu vinha falando nos outros vídeos Pra gente não elevar demais as expectativas Pra não se frustrar Eu acho que vocês lembram do comentando isso, entendeu? Mas eu confesso que eu fiquei um tanto feliz também Deles não terem mostrado nada agora Porque, como eu disse lá no início Isso só reforça a ideia de que eles estão trabalhando Em um jogo totalmente novo E não aparecendo parada reciclada do Mortal Kombat 11 aí, para eles poderem entregar um negócio ainda mais foda pra gente, entendeu? Porque aí eu tenho certeza que, quando eles mostrarem um trailer de anúncio pra gente, o negócio vai chegar arrebentando. Não vai ser uma parada ali nos mods do Mortal Kombat 11 e tudo mais e acabou. Mas é isso daí, meus amigos. Eu queria trazer esse videozinho aqui com o meu balanço d 3 entendeu? O que eu achei do evento, dos anúncios e tudo mais. E trazer também essas ideias que eu levantei aqui por conta dessa falta de um anúncio da Netherrealm no The Game Awards. O que, que vocês acham de tudo tudo isso que eu levantei aqui, cara, vocês concordam comigo, vocês têm uma ideia um pouco diferente, como é que ficou o nível de decepção de vocês aí com a falta de um anúncio da Netherrealm no The Game Awards? Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês e, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais... E fomos, galera!